Olá, sejam bem-vindos todas e todos. Neste vídeo, iremos explorar uma ferramenta pouco conhecida do GECOMPRI, chamada Localize a Região. Ela nos ajuda a fazer com que a percepção geográfica do aluno seja ampliada, ajudando-os a se localizar no mundo e a localizar as regiões que estão sendo estudadas na disciplina, no caso, a história. Geralmente, para cumprir a função de reforçar o que o aluno já sabe e para proporcionar novos conhecimentos sobre determinadas áreas da geografia, o professor leva um mapa físico para a sala e o utiliza de forma expositiva. Já com o uso do GECOMPRI, o processo ensino-aprendizagem se dá de uma forma mais natural, pois o educando aprende brincando. Devido à restrição de uso de imagens dos alunos, não foi possível gravá-los executando as atividades. Porém, foi tirada uma fotografia do servidor e palpites do laboratório, e posteriormente foi aplicado um questionário online sobre como eles receberam a aula com utilização do jogo. Vamos ao jogo. A jogabilidade é bem simples. São apresentados os espaços vazios à direita, que devem ser preenchidos pelos continentes ou países à esquerda. Basta clicar sobre eles e arrastá-los até a região a ser preenchida. O indicado é instruir os alunos a começarem sempre pelos países ou regiões que eles já conhecem, assim, eles reforçam o que já sabem e, posteriormente, com base na tentativa e erro de uma montagem comum de quebra-cabeça, eles irão aprender o posicionamento correto de cada região. O jogo foi aplicado a duas turmas do nono ano do ensino fundamental. A proposta da atividade era que eles explorassem inicialmente o continente americano, onde estamos localizados. Depois, foi pedido que trabalhassem sobre o continente europeu e, posteriormente, o africano. O exercício foi utilizado como uma forma de introdução dos temas, que seriam tratados nas aulas seguintes. Ao final da atividade, os alunos citaram os países que eles já conheciam e aqueles que passaram a conhecer. Por meio do questionário, ficou claro que boa parte dos alunos tem compreensão de que é possível aprender brincando. Veja algumas respostas. A aula fica mais dinâmica. e A gente aprende de um jeito divertido. Alguns jogos são de acordo com o que estamos estudando, e a aula fica mais divertida. Reforcei a localização de diversos locais citados pelo professor em sala de aula. Aprendi a diferenciar o Brasil da África.